E aí galerinha do YouTube, meu nome é Vinícius e eu estou trazendo mais uma vídeo para a série Federal X6X7 do canal Channel. Ok, hoje eu vou estar ensinando aí como, como fazer um calendário personalizado aqui no coral X7, mas lembrando que também aplica-se ao o, o mesmo procedimento, aplica-se também ao coral X6. Isso pode mudar apenas algumas posições de ferramentas. tá? Então vamos lá, eu vou excluir isso aqui, e vamos vir aqui no menu ferramentas, macros, e executar macro. Aqui em macro name, macro name, você não vai colocar nada. Agora aqui em macro, você vai clicar e selecionar calendar wizard. Aqui em calendar wizard, você vai clicar em executar, ou seja, em run. Aqui vai abrir a janela de personalização do layout do seu calendário, você pode estar editando. Aqui em ano, você vai selecionar o ano que você quer aqui, estamos em 2014 então vamos deixar a mesma data que estava, aqui você pode estar selecionando aqui os meses que você quer clicando aqui no, nos seus desejados, ou, ou você pode clicar aqui em all para selecionar tudo. Aqui em language e John é, você vai selecionar português, claro se você mora no Brasil. Aqui week start on é o dia que vai começar a sua semana. Aqui você pode estar selecionando é, Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado aí Para o seu calendário Vou estar deixando o Sunday Que é um padrão brasileiro Que é o calendário brasileiro começa no domingo Eu creio que também e nos outros países também Seja no domingo Aqui você pode estar olhando aí mais detalhadamente Cada cada modelo desse daqui Eu vou colocar esse daqui Ano 12 é, Pequeno Pequeno aqui é um um calendário com todos os meses do ano juntos, só que ele é meio pequeno, e ele é 4 por 3. Eu vou clicar, você já vê que já tem a pré-visualização aqui, e você clica em Generate. Clique em OK, e fecha o o, a edição do calendário. E aqui você pode personalizá-lo da forma que quiser. Você seleciona todos, desagrupa tudo, e aqui você pode estar tá pintando aí da que você... Desejar. E aí você pode pintar aqui o quadro, pode pintar aqui dentro também, aqui é só um exemplo aqui as letras também, de preferência você selecione aqui ó, conforme de seleção aqui as letras todas, você pintar de branco né, fica mais legal. Uh, e depois disso você vai adicionando aí tudo que você sabe e no fórum você vai personalizando aí o seu calendário Como eu fiz mais desta forma que eu tenho um vídeo tal né pra ficar mais legal então sobre as essa vídeo aula da série Portal X 6 X 7 do canal Tutorial Channel para que você possa ver como é fácil criar um calendário como as pessoas criam um calendário é muito fácil muito muito fácil tá Espero então, que vocês tenham gostado dessa vídeo-aula, novamente eu, eu digo obrigado por assistir, é, avalie, comente, compartilhe o nosso vídeo, veja outros vídeos da série, aí, se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso canal, <risos> e curta nossa página no Facebook, eu vou estar deixando os links das redes sociais aí na descrição do vídeo. Então é isso, obrigado por assistir mais uma vez, e até a próxima vídeo-aula da série Coral Draw. Valeu, tchau tchau pessoal.